Está filmando a cena, tá? Tô. Não, não pode. Mas é um, um processo público, não é? É um processo é, público, mas os direitos de imagem nossos não é. é. Você podia... Entendeu? Você, você pode entendeu? assistir. Parece mas se, mas não, se assistir. é um processo público, não e tem Se a senhora por quiser motivo. fazer postar alguma coisa na ata também, eu posso oposta verificando alguma se particularidade, algum ah, sim, agora uhum. utiliza a imagem. Por favor. Senão, mas mesmo... Se... Não. Você não precisa me ameaçar a gente não, pode conversar você... mas só me explica uma coisa, não é um processo público? não são gestores públicos para fazer uma obra pública? Sim, mas então, mas enquanto enquanto a coisa pública está sendo tratada aqui, não é... não é então, mas não é, a gente está não está eu não estou eu não estou então, mas uma mas, de... mas audiência pública eu preciso pedir autorização para todas as pessoas é isso? Se em, se, em se tratando. O presidente da comissão está pedindo, você está tá tumultuando um pouquinho a, o ato público, porque ele está pedindo para você, está tá então, autorizando a presenciar, mas não filmar. Tá. Então, eu estou sendo tá. proibida de registrar um ato que é público. É, se fazer filmagem, é isso que tá. ele diz. É falou proibido agora. filmar um ato público. Então, tá bom. Está bom registrado.